E aí galera, beleza? Dinata com vocês com mais um vídeo, mano, desculpa, eu tô um pouco sem voz, certo? Por conta do, da final da Libertadores, gritei muito. Pra quem não sabe, eu sou palmeirense. Uma vez eu comentei é, num vídeo lá do, do, do, da TV Palmeiras, aí veio um monte de comentário dos caras, ó oh, Dinata, não sabia que será palmeirense, não sabia que será era palmeirense, Dinata é palmeirense... Muita gente, cara A minha foto de perfil Eu tô com a camisa do Palmeiras cara Como assim, velho? Já fiz vários vídeos Com a camisa do Palmeiras Mas a galera provavelmente me conhece Mas não, não acompanha tanto o meu canal Acontece Bom, eu vou mostrar para vocês aqui O que acontece Se você fazer o 100% No GTA Sandras, cara, eu acho que é o jogo Que mais recompensa O jogador se você buscar fazer tudo, tem jogo que é chato, mano, ele pede pra você fazer tudo, mas ele não te recompensa, cara, não é satisfatório Eu que sou um platinador, é é um saco fazer esses jogos que não te recompensa, mas eu acabo sempre fazendo <risos> Vai entrar Eu acabo sempre fazendo, mas o GTA San Andreas, cara, ele te recompensa demais se você fazer o 100% Eita caramba, no meio do vídeo não Galera, me segue no Instagram é, eu tento responder Vocês lá, eita caramba Ela vai pagar, né Porque se você fizer As missões de, de cafetão café cafe, É, café Sei lá, cafetão As, pro, as Prost Começa a te pagar Pra ficar com você, olha essa caminhonete Mano, que linda, velho Customização aqui do GTA Sandras É muito legal Mas enfim é, Você tem que fazer várias coisas É um pouco chato, um pouco complicado Você tem que Pegar, fazer todas as pichações Apesar que o mapa não é tão grande Tem que pegar 50 ostras Você tem que fazer todas as missões Todos os serviços, mas ela te recompensa cara. Se você fizer as missões é, Tipo De caminhoneiro Você completou Aquele lugar vai te gerar lucros, cara. Você vai poder ganhar dinheiro assim. É... se você pegar todas as pichações na casa do CJ, vai ficar um monte de arma para você. Se você pegar todas as ferraduras lá no cassino Dragon, lá vai ficar armas para você. É... você vai fazer as autoescolas dependendo da, da, da medalha que você pegar. Se você pegar ouro vai liberar tipo assim: três motos, é... dois carros especiais. Se você fazer o, os eventos do estádio, aquela tacinha, que é essa tacinha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, vai liberar um carro da NASCAR para você e. Acho que é só o carro da NASCAR aqui. Aqui, ó, libera para você no, no. Em San Fierro, libera um carro. De Demolicar, tá ligado? Então, cara, o jogo te recompensa muito, mano Muito, muito Não vou entrar aqui no, no, nos detalhes de, de, Das críticas que foram feitas Que é um jogo de Playstation 2, né, mano? Hum, e, e caro, por sinal Mas é um jogo de Playstation 2 Você não pode esperar muita coisa Mas dava pra dar uma melhorada <risos> É, algumas missões libera jetpack libera helicóptero avião cara libera um monte de coisa mas o mais legal de tudo é isso aqui ó eu acho que vocês devem estar tá vendo eu tô aqui na Grove street é cara olha só galera é, você fez 100% você vai ter um tanque um tanque à sua disposição toda vez que você vinha aqui então para fazer a limpeza no mapa e dominar todas as áreas é até mais fácil eu fiz, se eu soubesse, eu não sabia disso Sério, eu não sabia que se você fizesse 100% Você pegava isso daí Porque a platina que eu tenho no Playstation 4 Ela não precisa de você fazer 100% Agora essa versão aqui, nova, trilogy Ela, ela exige que você faça 100% do jogo Você vai passar a ter um tanque de guerra aqui na, na Grove Street E outra coisa legal pra caramba é aquilo ali, mano. Olha lá, velho. O que tá aqui em cima. Mano, você tem um Hydra em cima da casa do Switch, mano. Olha isso aqui, velho. Como é que sobe aqui? Cara, sinceramente, eu não sabia que, que acontecia isso, velho. Então o jogo te recompensa. Se você fizer 100% com as namoradas, vai te recompensar. Você vai ter um carro diferente. Você vai ter uma roupa diferente. Então, cara, até que é satisfatório fazer, velho. Como que sobe lá? Como é que você tem um... Parece até mod olhando assim, né? Você olha assim meio e fala... É mod, não é, velho. Juro que não é. Como é que eu subo lá, velho? Como é que eu subo lá? Isso aqui tá desde a primeira versão do jogo. Isso aqui não é novo, tá? Só pra deixar claro. É... Mas, cara, como poucas pessoas fazem os 100% dos jogos, é... platina os jogos, são poucas, cara. Não são muitas pessoas que fazem maioria dos jogadores não faz, zero jogo. Cara, como é que eu pego esse jato, velho? Vai estar tá ali pra nada. Então, olha lá, não entra aqui. vamos você não sabia disso, cara. Não sabia. Eu joguei a versão de Play 2. Lá na época do Play 2. Depois eu vim jogar a versão de, de Playstation 4, que é a do Play 2, né? É, é a, aquela primeira versão. E essa daqui pra pegar a platina. Fazer o 100% eu te tenho que fazer né é o 100% do jogo mas o, te, o jogo te recompensa em tudo que você faz mano tudo que você faz por exemplo a usar as ostras você pegar 50 as ostras é chatinho você tem que ficar mergulhando e tal mas ela vai você tu, tu, tu, é, vai pegar qualquer mulher velho do jogo tá ligado as namoradas né elas vão ficar te exigindo se você tá magro gordo forte essas coisas só que eu não entendi velho você tem um ídolo ali em cima e não dá pra subir, eu sinceramente não sei, mano. Talvez se eu colocar o carro aqui eu, te... eu consigo subir. Vamos lá, vamos pegar o carro. Lanvan. Comenta aí se você já sabia, se você já fez. Olha o cara loucão, mano. Olha isso. Cara loucaço, parceiro. Eu acho que não quebra essa, essa lambrada aqui. Ah, não faz muito sentido ter um jato em cima... Da... Eu quero subir lá pra ver. Ó, e eu tô jogando... Não sei se vai abrir, ó. Tô jogando a versão... Do Play 5. Aqui, ó. Troféu. <coughs> Aqui, ó. 100% do jogo. Aí, ó. É... Conclua 100% do jogo. Então eu tô jogando na... Não é mod, tá? Tá. Tem que ser a galera desconfiada, né? Ah, isso aí deve ser mole. Acho que não, né? Todo mundo vai concordar comigo. Ah, dá pra quebrar. Nem sei se eu vou conseguir, velho, subir. É zoado, né, mano? Tipo, bota o bagulho lá em cima, não tem nem uma escadinha. Opa. Óbvio. Ai, Jesus. Peraí. Ai, meu Deus, sobe aí. Ah, mano, esse Jay não vai subir, é sério. ai aí, aí, aí. Pra que esse jato você não dá pra subir? Deixa ver. É, não tem não, mano. eu saiba, não tem. Uma maneira, uma maneira fácil de subir. Mas é isso, galera. Quero mostrar isso aí pra vocês. Como eu falei, eu não vou mostrar tudo. Então o vídeo vai ficar muito longo. Outra pré. Mas, cara, olha isso, velho. Você vai ter um jato, velho. Em cima da sua residência e um tanque. Vou colocar aqui. Ó. Vou colocar... Não, não, não toca essas músicas, não. Vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Logo quando você completa o 100%, já aparece uma mensagem, né? Você concluiu o 100% do jogo. Agora tem um tanque. E um jato. A sua... Na sua casa Aí Já viu sou? <risos> Bom galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo E se vocês sabiam, comenta aí Se vocês não sabiam, comenta também Deixa o seu like é Importante, compartilha o vídeo se possível Concluímos 100% Do ó. Aí ó Tancão, jatão na Grove Street. Pra você tacar o terror aí. Na, pra limpar. As. As. Territórios de gangue. Bom, espero que vocês tenham gostado. É nóis, tamo junto, valeu. Fui.